Boa noite, eu queria agradecer o convite, é, esse grupo vão é, distorceu lindamente o título de uma fala minha, feita durante a Bienal da Lisete Lanhado, que chamava Como Viver Junto. Como Viver Junto é, eu vou falar disso um pouco depois, é o título de, uma, de um curso dado pelo Roland Barthes, em Paris. A questão dele era essa, Como Viver Junto. E é, quando a Lisete organizou a Bienal em torno desse tema, é, eu fui convidado a falar e acabei falando de um tema muito próximo, que é Como Viver Só. E o Grupo Vão pegou Como Viver Só e o Como Viver Junto e forjou essa pergunta maravilhosa, como viver só em bando? Que aí não dá para ter claro se é como viver só ou somente em bando. E é essa ambiguidade que faz o charme da frase, da pergunta, da torção e eu gostaria então é, de desenvolver um pequeno pensamento é, que nos dê algum material a mais para pensar esse problema e ninguém fique intimidado que eu Vou mencionar o nome de um filósofo ou de outro, porque não é para é, pesar, é para ajudar a pensar. Então, é, se uma outra passagem disso que eu vou dizer não ficar muito clara, não se preocupem. É surfa na onda, tá bom? Então, eu vou partir é, de um filósofo é, que por alguns já foi considerado o príncipe dos filósofos, que é Spinoza. E Spinoza se pergunta o seguinte, o que é um indivíduo? E ele responde, um indivíduo se define pelo seu grau de potência, ou seja, cada um de nós tem um grau de potência próprio, singular, único. O meu é um certo grau de potência, diferente do grau de potência da Patrícia, diferente do grau de potência do João, e de mais alguns cujo nome eu ignoro. Né? Esses dois eu lembro. Então, mas então, cada um de nós se define por um certo grau de potência. Mas o que é um grau de potência? É um certo poder de afetar e de ser afetado. Olha só, o poder de afetar e de ser afetado de um burocrata não é o mesmo do que de um dançarino, que não é o mesmo do que o de um político, que não é o mesmo do que um morador de rua... Será que o grau de potência de um acrobata é o mesmo do que de um jejuador? Ambos são artistas, mas muito diferentes. Se a gente pega o Kafka, vocês vão encontrar esses dois artistas, né, num livro chamado Artista da Fome. Mas vamos pegar um exemplo um pouco mais esquisito, dado por Deleuze, o carrapato. O, capa, o carrapato tem ao todo três poderes de ser afetado, você pode contar nos dedos, um, dois, três. Ele é afetado pelo quê? Por três elementos apenas. A luz, o cheiro, o sangue. Então, imaginem, o carrapato busca o lugar mais alto da árvore, atrás da luz. E ele pode ficar meses no alto da árvore, exposto à luz, em jejum. Longuíssimo, em meio à floresta imensa e silenciosa, mas quando ele sente o cheiro de um mamífero passando, ploft, ele se deixa cair e se enfia na pele do animal atrás do seu sangue. Luz, cheiro, sangue. O que é um carrapato? Ele é um grau de potência, ele é um certo poder de afetar ou de ser afetado. Um carrapato se define em última instância não por sua forma, não por seu aspecto, mas por esses poderes de ser afetado, por esses Afectos. É possível fazer uma cartografia dos afectos de um carrapato. E a gente colocaria esses três elementos como componentes dessa cartografia. Como então mapear etologicamente, como se, mape, como se trata de um animal, não é? O carrapato, mas será que daria para fazer o mesmo com os humanos? Sim, é possível cartografar os afetos de um indivíduo, seja ele carrapato ou pessoa, seja ele até mesmo um grupo ou um movimento artístico, político, político, etc. Então, eu repito, somos um grau de potência, definido por nosso poder de afetar e de ser afetado, mas nós jamais sabemos de antemão qual é a nossa potência, de que afetos nós somos capazes, nós sabemos que nós não somos carrapatos, mas nós não sabemos quantos, de quantos afetos nós somos capazes. É uma questão de experimentação. O Spinoza diz: não sabemos ainda o que pode um corpo, o que pode o nosso corpo, e só o descobriremos ao longo da existência através das experimentações de que formos capazes e ao sabor dos encontros que nos forem dados. É através dos encontros, encontros que se dão desde o nosso nascimento, com a luz, com os objetos, com os alimentos, com os brinquedos, com as pessoas, com as vozes, com a linguagem. Ou seja, passamos a vida experimentando através dos encontros quais são os nossos poderes de afetar e de sermos afetados. Com o que é que o nosso corpo convém, isto é, com o que é que o nosso corpo se compõe, combina. Ou o que é aquilo que quando nós cruzamos e quando nós encontramos aquilo, aquilo ao invés de se compor conosco, tende a nos decompor uma maçã apodrecida, não será um bom encontro com o nosso corpo, tenderá a nos decompor. Portanto, em cada encontro, dependendo da composição ou da decomposição que ali ocorrer, aumenta a nossa força de existir ou diminui a nossa força de existir, aumenta a nossa potência ou diminui a nossa potência. Então nós podemos nos perguntar o que é que aumenta a nossa potência de agir, não é qualquer coisa, será que esse encontro para vocês significará um aumento de potência? Não sei, não sei. E eu não posso saber de antemão. O meu encontro com Spinoza, sim, significou um notável aumento na minha força de existir e na minha potência de agir. Mas vira e mexe, eu me deparo com encontros que me entristecem, que tendem a me decompor. Porque, olha, a alegria ou a tristeza, para espinosa, nada mais são do que resultantes de um aumento ou de uma diminuição da potência. O que é a alegria? Aumento de potência. O que é tristeza? Diminuição de potência. Então, um bom encontro é aquele pelo qual meu corpo se compõe com aquilo que lhe convém, que aumenta a sua força de agir, a sua potência, a sua força de existir, a sua potência de agir. A sua alegria. E é óbvio que ao longo da existência nós vamos selecionando nossos encontros e nós tendemos a priorizar aqueles encontros através dos quais nós nos compomos com alguém ou com alguma coisa que tenda a aumentar. A nossa força de existir A nossa potência de agir E a nossa alegria E tentamos ao contrário Evitar aqueles encontros Que tendem A nos decompor A diminuir Nossa força de existir Nossa potência de agir E que resultam Em nossa Tristeza Então Fica a pergunta, com que elementos, matérias, indivíduos, grupos, ideias, eu me componho? Quando eu me componho com alguma coisa, é óbvio que eu compus uma potência maior. E que resulta numa alegria maior. Agora O que é que me separa Da minha força A gente está rodeado De instâncias Que nos querem separar Da nossa força Diminuir nossa potência Nos encher de tristeza E medo Sacerdotes Governantes que não buscam outra coisa senão diminuir nossa potência, separar-nos da nossa força, encher-nos de tristeza. As paixões tristes são necessárias ao exercício do poder. Inspirar paixões tristes é essa a especialidade e a competência de muitos de nossos governantes atuais. O déspota não quer outra coisa, inspirar temor e tremor e tristeza em seus súditos, torná-los impotentes, privá-los da força e da potência de agir. Portanto, a tristeza não é algo vago, nebuloso, é a diminuição de uma potência. Disso tudo se conclui o quê? Que existir nada mais seria do que essa variação na nossa potência de agir, entre esses dois polos. Aumentos e diminuições Composições e decomposições Elevações e quedas Alegrias e tristezas E o Spinoza, obviamente É um inimigo mortal De todos aqueles que cultuam ou nos contagiam com suas paixões tristes. Claro que as paixões tristes são inevitáveis em qualquer existência. Elas até são necessárias no encontro entre os corpos mas o que sim é evitável são as paixões tristes que nos escravizam na impotência. Então, ok, essa foi uma pequena, um pequeno sobrevoo panorâmico em torno dessa ideia de que nós não sabemos ainda de que afetos somos capazes. Nós não sabemos ainda qual é a nossa potência, quais são nossos poderes de afetar e de ser afetado, e quais os encontros que favorecem composições e quais aqueles que mereceriam ser evitados ou driblados. É toda uma química do mundo que se desdobra diante de nós. E o que seria a ética para Spinoza? Se não isso, o estudo das composições e das decomposições, das relações, dos poderes. Então, a ética não é, contrariamente à moral, uma cartilha de mandamentos, mas é uma avaliação incessante das maneiras de viver que favorecem o aumento da nossa potência e também a avaliação daquelas outras que comprometem a nossa potência de agir. Portanto, eu comecei com o indivíduo, mas é óbvio que é impossível ficar no indivíduo, porque se o indivíduo se define por seus poderes de afetar e de ser afetado, ele necessariamente se define por suas relações, pelas composições de que ele é capaz. Como então... Nós empreendemos relações mais estendidas, diz o Spinoza. Isso é, como é que nós nos compomos com outros seres que nos convêm e que produzem uma potência mais intensa. E aqui chegamos, de maneira um pouco é, zigue-zagueante, a questão da comunidade, ou a questão da sociabilidade. Como indivíduos se compõem entre si para chegar a uma espécie de indivíduo superior, no sentido de que, por exemplo o que eu vi aqui, eu acabo de conhecer as meninas do vão, elas são cinco, obviamente que elas são uma composição que não pode se reduzir à mera soma de cada individualidade. Essa composição tem uma potência singular, própria, com a sua intensidade e os seus próprios poderes de afetar e de ser afetado, e, por exemplo, de organizar esse ciclo e outras coisas mais. Então, tem aqui toda, eu disse, uma química, não é? mas pensar isso num sentido é, menos literal, não é? mais filosófico, como é que nós nos compomos? Que não é só uma soma. Que não é só uma contiguidade. Como é, por exemplo, que nós nos envolvemos um no outro? Como é que nós. Eu estou extrapolando Espinosa agora, claro. Eu comecei com Espinosa e vou derivando. Como é que nós nos envolvemos um com o outro? Ou melhor, como é que nós envolvemos o outro em nosso mundo? E no entanto, preservamos ainda assim a sua integridade. É uma pergunta crucial para qualquer pessoa que trabalha em grupo, mas na vida em geral. Nós envolvemos o outro no nosso mundo. Mas também nós somos envolvidos pelos outros no mundo deles. E o quanto nós preservamos de nós mesmos quando somos envolvidos pelo outro. E o quanto nós preservamos dos outros quando nós os envolvemos. É possível respeitar nessa espécie de envolvimento o mundo próprio desse outro que nós envolvemos, serão vários mundos coexistindo ou eles se fundem num só? Será que numa composição maior há apenas um único mundo ou são múltiplos mundos coexistindo e se envolvendo mutuamente como pensar nessa composição por exemplo de um grupo com uma espécie de corpo múltiplo não único não fusionado quer dizer esse corpo múltiplo composto de vários indivíduos agora vou voltar um segundo a Spinoza porque Spinoza tem uma outra definição de indivíduo que é muito estranha diz o que é um indivíduo um indivíduo é uma certa relação de velocidade e lentidão de movimento e de repouso olha que estupenda essa definição um indivíduo é uma certa relação de velocidade e lentidão de movimento e de repouso mas se eu penso no meu corpo eu posso sim dizer, bom o sangue flui numa certa velocidade. Há outros elementos que precisam de uma certa lentidão e a relação entre essa lentidão e essa velocidade é que constitui um corpo viável. Se tudo estivesse na mesma velocidade ou na mesma lentidão, nós não seríamos seres vivos. E, portanto, a mesma coisa poderia se aplicar a um grupo. Um grupo é uma certa relação, o um grupo pensado como um indivíduo. Uma certa relação de velocidade e lentidão, de movimento e de repouso muito esquisito pensar isso e ao mesmo tempo é muito fascinante ver como é que as velocidades múltiplas se compõem, as lentidões múltiplas se compõem e vão se afetando mutuamente umas às outras. É obviamente que a dança é um campo privilegiado para detectar ou para exercitar isso. Mas mesmo o pensamento, puxa vida, o pensamento tem lentidões quase insuportáveis e velocidades quase invivíveis. Às vezes dá a impressão no pensamento que a gente está patinando, que parou, que vai morrer e de repente aquilo ganha uma velocidade que a gente não sabe se vai aguentar. Mas o fluxo de pensamentos interno também é isso. Às vezes é tanta coisa tão rápida, que a gente não sabe se a gente vai dar conta. Se o nosso corpo aguenta tanta vertiginosa velocidade. Ou isso composto com outras lentidões. Enquanto as coisas eu sou tão empacado, e outras eu sou tão veloz. Mas é, eu sou isso, essa relação. Então Vamos dar um passo a mais Ao invés de pensar em indivíduo Porque indivíduo pode ser uma pessoa Mas pode ser um grupo, mas pode ser um movimento Vamos usar uma Palavra um pouquinho mais Abrangente Com menos carga De individualidade Vamos chamar Isso de um plano de composição, Não é? por exemplo, um grupo é um plano de composição, um projeto é um plano de composição, isso aqui é um plano de composição, um pensamento é um plano de composição, ou seja, é uma espécie de plano, no sentido até geométrico, onde vários elementos estão compostos entre si. Funcionando de um certo modo, se afetando mutuamente, se aglutinando, se atraindo ou até mesmo se é, rejeitando. Um pensador, um historiador das artes. É, chamado Aby Warburg, é, produziu uma inflexão curiosíssima é, na historiografia da arte ao pensar. Eu vou falar em francês depois eu traduzo. É, pas un tableau, mas une table. Tableau, table. Tableau é um quadro tábulo é uma mesa. Então, qual que é a operação aqui? Vamos colocar tudo na mesa. Várias peças. A mesa é um plano. Várias peças numa mesa e essas peças se compõem. Então, como pensar a história da arte, não segundo uma sequência, mas a partir de um plano onde elementos mesmo distantes no tempo, se compõem, se atraem. E produ então, um plano, um plano de composição é como uma mesa. Você põe elementos diversos e vê como é que eles funcionam entre si. Como é que eles se compõem, se atraem. Que partículas, que afetos, que velocidades, é, que povoamento se produz naquele plano de composição, povoamento não é só de povo, hein? Povoamento, eu posso povoar um plano com matérias muito distintas, orgânicas, vivas, inorgânicas, movimentos, sons, tudo, o importante num plano de composição é que haja um mínimo de consistência, senão não é um plano de composição, ele se decompõe, cada coisa vai para um lado. Né? Para que um grupo funcione é preciso que aquele plano de composição ganhe uma certa consistência. E qualquer projeto precisa que ele ganhe uma certa consistência, até mesmo uma fala dessa. Eu preciso que isso ganhe uma certa consistência, senão desmorona. E vocês param de me ouvir, e vocês vão embora, isso se desfaz e se desmancha. Quer dizer, eu estou aqui desdobrando um plano de composição do pensamento, que deve ter uma consistência mínima, para a gente poder habitá-lo, entrar nele, surfar, atravessá-lo e depois ir embora. Talvez disso sobre alguma coisa. Então, eu repito, um plano de composição, elementos heterogêneos, mas que ganhem, tenham entre si, uma certa consistência. Agora eu vou usar uma outra palavra. A gente não precisa ter medo de enfiar palavras novas no nosso vocabulário. Para alguns essas são palavras já também muito velhas, mas o que, que é um plano de composição composto de elementos heterogêneos que tem entre si uma certa consistência vamos dar um nome diferente a isso, é um agenciamento sabe o que? isso aqui é um agenciamento tem essa instituição, tem esse grupo, tem esse pensamento, tem essa disposição arquitetônica, tem o tem um microfone, tem a tecnologia, tem a cida... enfim, isso tudo é um agenciamento. Se a gente pensa, para nós parece simples, mas ele é de uma complexidade, né? e, e para ele se manter, ele precisa que esses elementos heterogêneos ganhem uma consistência. E por que, que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu estou tentando passar do plano daquilo com que a gente começou, o indivíduo, né, para a ideia de uma multiplicidade. Passando do um para o múltiplo. Daquilo que é um só, para aquilo que é uma multiplicidade. Uma multiplicidade composta de indivíduos ou elementos diferentes, heterogêneos, mas uma multiplicidade que se sustente. Mesmo um bando precisa de uma mínima consistência, senão não é um bando, é uma multiplicidade que guarda, apesar da sua heterogeneidade, uma espécie de... Unidade, mas é uma espécie de unidade muito singular. Vou trazer aqui uma ideia é, que nos ajude a pensar que tipo de multiplicidade é essa. Oh, multiplicidade parece um termo abstrato, mas isso é uma multiplicidade é uma multiplicidade mesmo uma obra é uma certa multiplicidade composta de tal maneira que ela tenha uma consistência e que dela emane um certo poder de afetar o Deleuze tem uma fórmula é que vem do, de uma ideia do Pierre Clastre, que é assim, há multiplicidades que recusam serem dominadas por um único elemento entre elas. Por exemplo imaginemos uma tribo que não quer ser comandada por um presidente e obviamente é da natureza de uma sociabilidade indígena recusar o Estado recusar o presidente recusar a representação recusar eles até podem ter eles podem ter um chefe mas o chefe não tem poder nenhum eles têm um mecanismo que evita que o poder se acumule num único ponto e que se sobreponha aos demais então se antes se dizia, ah, são primitivos demais para terem um estado, o Pierre Clastres diz, são sofisticados demais porque inventaram mecanismos que conjuram o surgimento de um estado, para manter uma espécie de horizontalidade, totalmente diferente das nossas sociedades, divididas em classes, em hierarquias, em estamentos e etc. Então, eles expulsam aquele que pretenderia se sobrepor a todos. A fórmula é N-1. O que, que é N? Uma multiplicidade. Qualquer. O que é o 1? Que que é, um? é aquele que pretende comandar essa multiplicidade. Seja ele um presidente, seja ele um papa, seja ele um chefe de gangue, são modalidades de comando né, que, pelo menos na nossa contemporaneidade, mas também a gente pensa nas tribos indígenas, também numa certa ancestralidade, são modos de sociabilidade que evitam, esconjuram o comando unitário e, portanto, preservam a força e a potência da multiplicidade. Um filósofo e militante político contemporâneo e vivo ainda, veio ao Brasil há pouco, chamado Tony Negri, deu a essa figura, resgatou um termo do Spinoza e chamou a isso de multidão. O que é uma multidão? É uma multiplicidade, composta, portanto, de... Heterogêneos, diferentes, que não estão submetidos a um comando único, o contrário da multidão é a massa, a massa é todo mundo igual, vai atrás de um chefe, e obedece a ele. Óbvio, o exemplo maior é o fascismo ou o nazismo. Todos são idênticos na obediência e no seguimento do Führer, do comandante, do chefe. Então, como pensar... A potência política de uma multidão é um problema. Ó, oh, eu fui do indivíduo até a multidão. A gente é, supersonicamente atravessou várias escalas, mas o problema é o mesmo. Ou melhor, claro, o problema é, é é o mesmo e é outro ao mesmo tempo, mas é como é, Preservar na composição a multiplicidade. Numa composição, seja ela minúscula ou seja ela maiúscula, seja numa grupalidade da cinco, por exemplo, seja na multidão do Brasil. Como preservar essa multiplicidade, essa heterogeneidade essa, essa pluralidade sem perder esse essa consistência dessa multiplicidade então é, eu diria assim uma multidão é composta de infinitas singularidades, que se afetam mutuamente, que se envolvem mutuamente, que se atravessam, mas que não se fundem, podem até se confundir às vezes mas não se fundem num bloco único, preservam essa pluralidade, essa movência, essa heterogeneidade, Pre preserva-se portanto nessa multidão e nessa composição as singularidades. Então, é todo um problema como pensar hoje. Eu vou formular isso em termos um pouquinho diferentes, mas é a mesma coisa. Como pensar. A multidão não é um mero agregado de coisas diferentes. Senão não seria uma multidão. Ela não é um agregado. Ela é mais do que isso: ela é uma composição. Ela é uma composição com uma é, consistência própria, e portanto, é, e portanto, a multidão é ao mesmo tempo, não sei se isso vai confundir, se confundir, esquece, mas a multidão é ao mesmo tempo, comum, algo em comum e singular, singularidades, comum e singular, eu quando estou no meio de uma multidão, eu sinto isso, ao mesmo tempo eu pertenço a alguma coisa, mas eu também tenho aquela minúscula diferença, singularidade, que não está de todo anulada, nem subsumida a multidão, não significa exatamente que eu preservo a minha individualidade, é outra coisa, mas há traços singulares, é isso que eu dizia antes, como ser envolvido sem perder o próprio mundo... Como ser envolvido por outro mundo, sem perder o próprio mundo. Claro que o próprio mundo será afetado, será infletido, será atravessado, mas não será fusionado. E talvez essa seja a pergunta, sobre como viver junto. Como viver junto de tal maneira que não se seja fundido no coletivo, engolido por uma espécie de coletivismo, de uma espécie de despotismo do coletivo, que a gente poderia chamar de socialitarismo. A gente conhece formas de coletivo, por exemplo, as religiosas, formas de coletivo religioso, onde entrega-se tudo e funde-se tudo numa unidade absoluta, é, que ela por si só já está subordinada seja uma divindade, seja um sacerdote, seja a um, uma instância é, transcendente, mas então como pensar viver junto, comunidade ou coletivo, sob um modo que não seja fusional, que não seja o da homogeneização, que haja nesse coletivo espaço de jogo, distâncias. É difícil isso, olha, um coletivo que preserve distâncias, é muito raro que ao mesmo tempo sustente um comum, mas preserve o jogo das distâncias e das proximidades, a fusão abole qualquer distância, todos somos um, portanto, fundidos, não há mais distância alguma e alguns pensadores contemporâneos tentaram imaginar o que é esse viver junto que preserve o jogo das distâncias e das proximidades uma comunidade que não seja a relação do mesmo com o mesmo, porque aí é todo mundo igual e todo mundo fundido, mas que preserve precisamente uma comunidade onde intervenha o outro o tempo todo, a alteridade, a diferença, a distância, a heterogeneidade, a dissimetria Uma comunidade que Pense em termos de dissimetria E não De simetria Mas a dissimetria Não necessariamente é Isso que a gente vê Nas nossas sociedades Que é essa espécie de segmentação De classe Ou hierarquia A dissimetria É outra coisa Não é essa assimetria é outra coisa, é, é o jogo das diferenças, é possível viver junto e ao mesmo tempo não ser um, ser múltiplo, ser singular, experimentar o jogo das distâncias, envolver os outros, mas também preservar o próprio mundo, é possível Quando Roland Barthes deu o seu curso, que ele intitulou desse jeito estranho, como viver junto? Ponto de interrogação. E ele dizia no começo do curso, que no fundo era uma inquietação antiga dele. No fundo era uma espécie de fantasia. Será possível viver junto? que modelos de viver junto existem, que não sejam, claro, o da conjugalidade é, familiar, é, nem o da coerção coletivista. Seria possível, dizer ele, pôr em comum as distâncias, Olha que bonito, pôr em comum as distâncias, não é ficar isolado, mas trazer a sua distância. Eu lembro de um ator lá do nosso grupo de malucos, nosso grupo chama Wens. uma vez a gente estava num hotel, cinco estrelas em Curitiba, para um festival internacional de teatro, e o nosso ator assim, lindo magrinho, olho bem azul, cabelo bem branco, roupa preta, porque estávamos todos de preto, a gente ia para o ensaio e aquele hotel com um elevador panorâmico e poltronas giratórias gigantes, estava ali o nosso ator sentado numa dessas poltronas, folheando um jornal, fumando um cigarro, tomando um café... E eu olhando para ele, dizia, puxa vida, esquiso, esquiso total, cara. E eu dizia, olhando daqui de longe, eu poderia dizer, é um crítico de teatro polonês que veio assistir o festival. Bacana. Aí eu olho assim e vejo, ele está com um chinelo daquele modelo Raiders sabe, bem fajutão, né, de, de borracha assim, faz assim, e a unha do pé, do dedão, fazia assim, era um bloco de unha, inacreditável, aquilo ali era assim, uma espécie de, era o resto inumano nele, e eu depois pensei naquilo, fiquei tão tocado, porque, o que queria dizer aquilo? É... Eu sou, ó, oh, não chega muito perto, eu não sou civilizado como poderia parecer, assim civilizado que você vai tocando no meu ombro e se achega, eu posso até estar junto, mas com a minha distância, eu sou a minha distância, ou eu levo a minha distância comigo, e respeito a minha distância, é preciso que eu entre, que eu ponha em comum a minha distância. Eu venho para o grupo, eu faço teatro, eu até vou trocar umas coisas com um monte de gente, mas eu levo comigo a minha distância, ali, é emblematizada por essa unha inumana, que me diz, não chega perto demais, e nós somos, nós, não necessariamente nós temos unhas assim, expostas, mas temos muitas outras distâncias, que nós precisamos carregar conosco, conosco e precisamos colocá-las, mesmo quando queremos viver junto, precisamos colocá-las em comum, então nós somos, viver junto é também pôr em comum nossas distâncias, o Nietzsche falava de um patos da distância, uma espécie de emoção da distância, uma necessidade de uma certa, ele falava disso em relação a uma certa é, uma certa moral dos senhores é, mas não era uma coisa de classe do aristocrata era, da, era a gente pode pensar é, é do ser que ao existir na sua diferença ele produz uma certa distância em relação ao entorno, não necessariamente superior, mas né, ele se diferencia, se diferenciar não quer dizer como as nossas peruas acham que é, estar né, tá num, num carro de 3 metros de altura e poder olhar a rua desde cima, é outra coisa, né? e talvez os moradores de rua conheçam melhor, o que é produzir uma distância, que seja esse patos da distância, que tem algo a ver com a unha, menos com o carro. Então, a gente poderia pensar, que há maneiras de resistir hoje, que passam por... recusar uma espécie de socialitarismo. Eu digo socialitarismo porque é uma é uma é um despotismo de uma certa sociabilidade, em que todo mundo é solicitado a interagir o tempo todo, incessantemente e inteiramente de maneira fusionada, então como se descolar dessa, do que o Nietzsche chamou de uma espécie de gregariedade, né? uma espécie de espírito de rebanho, como resistir a isso, como se descolar disso, e não é necessariamente numa recusa individual, não é necessariamente invocando uma individualidade solitária e aí eu retomo uma ideia do Deleuze que fala assim de uma solidão necessária uma solidão é, vital que pode ser para um artista, para um pensador para um ser humano qualquer mas essa solidão é a solidão mais habitada do mundo. Por quê? Porque mesmo esse solitário, ou Deleuze, quando diz a solidão mais absoluta e, no entanto, a mais povoada do mundo. Povoada pelo quê? Povoada por essas afetações. Por esses movimentos, por esses encontros múltiplos que fazem uma vida. Percebem? Eu estou tentando é, trabalhar em paralelo essas duas noções que parecem contraditórias. Né? O comum e o singular. O coletivo e o solitário e é justamente disso que se trata por mais paradoxal que pareça a meu ver esse é um desafio contemporâneo como é cavalgar essas, esses dois vetores mas sem imaginar que eles sejam contraditórios ou seja Será possível é, viver só em bando? Nessa frase, a gente já tem... É, na verdade... Do que se trata? Nós temos um contexto de homogeneização, de socialitarismo, de captura e ao mesmo tempo surgem por toda parte iniciativas, eu diria, dissidentes, ou resistentes, ou, a gente pode dizer, desertoras, é uma deserção ativa, né? quando todo mundo está convocado para uma guerra, há os desertores que dizem esta guerra não é minha, não me mobilizem porque esta não é a minha batalha. Então, esses movimentos de deserção em relação a um certo despotismo socialitário, unitário, de extrema captura dos afetos, eu diria... Um dos desafios contemporâneos é poder desertar, mas não sozinho. Ou seja, na deserção produzir outras alianças, outros modos de viver junto. O que é uma o que que é uma deserção em bando, que outras modalidades de comunidade são possíveis e imagináveis do que essa comunidade terrível que a gente conhece. Familialista, socialitária, homogeneizante, depauperadora. Então, tem vários nomes para isso. Pensadores diversos deram nomes distintos a essa espécie de utopia. Né? Comunidade dos celibatários. A comunidade dos que não têm comunidade a comunidade inoperante que outras comunidades são pensáveis imagináveis possíveis nós não temos ideia ainda porque o desafio é esse não tem fórmula nenhuma o que tem são experimentações. Experimentações em que somos tomados em vários devires muito distintos e que nos abrem, por assim dizer, a percepção para. Novas modalidades de viver só junto Ou isso aí que vocês falaram, como viver só em bando